É difícil levantar da crise, principalmente, se sentir o peso da idade, estando ainda na juventude. É difícil lamentar, se o problema é invisível, e a culpa recai sobre si mesmo. Mas arrasador é reconhecer a fraqueza, o medo das coisas simples, a ruína de ter uma vida igual. O consolo somos nós, vencedores por natureza, no circuito espermatográfico. Vencemos na subida do útero, enfrentamos milhões de nós mesmos, lutamos e nadamos incansavelmente. Uma batalha gigantesca. Vencemos. Por que lutamos tanto para nascer? Para crescermos e nos lamentarmos? Para choramingar migalhas de amor? Para que viver? Os motivos existem, este é um problema invisível, compreendendo e aceitando, assim continuamos vivendo.